A gente tem que é ouvir os dois é lá. Eu é é acho estranho, estranho você colocar no ar. Eu sou muito sincero. Sim, eu, claro. Como diria minha avó, eu deixei de ser branca para é ser branca. Então, o que eu, eu acho estranho que você colocou no ar sem nos ouvir. Aí o amor falou comigo: não, não quer mexer com isso, não quer aparecer mais. Mas, não, mas eu quero. Agora eu quero. Melhor ter essa mamãe ligada para ele. Eu quero. Não? Aí foi que eu falei: não podia ter colocado no ar sem nos ouvir. Vamos do no nosso lado. Por quê? Porque o ouvi os dois lá para colocar no ar. Você foi a mulher para ele. Mas sabe por quê que eu pus no ar? Isso eu posso dizer. <risos> por quê? Eles foram bem tendenciosos aqui. tá certo? Eles ouviram vocês, cortaram tudo que queriam e colocaram a informação lá. tá certo? Por exemplo, é, a fala sua lá no, num dos jornais. Pode cair a igreja na minha cabeça, isso que eles contaram, não tem cara a sua informação então, assim, E aí eu, eu tentei falar com algumas pessoas Mas é, Dom Terezinho correu, o moço ali da frente correu também Aí eu falei assim, bom, então eu vou cutucar né Jogo lá as bombas e deixo o pão quebrar Porque na verdade quem tem que responder, esquecendo, não sou eu né? Então, aí é, agora eu, eu vim para cá até pensando assim A comunidade contra-ataque, pensando no título justamente questionando as coisas, e vamos deixar, se ele quiser falar comigo de novo também eu vou lá atrás dele o então, responde, questionar que dia que você está fazendo, entendeu? justamente por isso, porque na verdade se assim, quem está fora do processo a minha grande pergunta foi essa, peraí, gente se, Não. olha, pensa no sentido, a gente, a gente tem que confiar no, na justiça nós esperamos que a justiça do Brasil faça a justiça, porque senão nós somos né? Então, se a justiça deu grande causa dentro de uma questão, é porque houve uma análise, chegou-se ao direito é desse. Mas, como tudo é questionado, tem que questionar também. E aí, eu ouvi essa sobreposição. Falei, então, vamos ouvir é, quem é, até então agora passa a ser dono do lugar. Né? E aí, ele deu as razões dele. Então, agora vocês já apresentaram de vocês. Né? Vamos trabalhar isso you <music> Quando eu, eu vou tentar traçar ta, aqui também Da mesma forma uma linha né, Do histórico aqui Então a, é, O que vocês estão me dizendo é o seguinte Antes de 79 lá Tem um documento lá da aprovação Isso aqui pertencia à família do Valdomiro. É. tá certo? Essa região aqui toda pertencia Inclusive me com o terreno dele para lá, lógico Não Faz sentido ter dois terrenos separados é, E aí o que acontece? É, esse o Enés então não tinha posse desse lugar ou tinha não, uh, alguém conheceu isso, Enemes? a senhora não conheceu Enemes? Não. não, ninguém sabia que? agora ninguém só que tem que uma coisa é. isso aí é a documentação é. da família do São Paulo do isso aí é onde eles é. Truque. Truque. Eles, eles podem porque eles têm a documentação na parte do Não, entende? entendi porque na verdade é o seguinte, olha só Agora me deu um nó na cabeça também Mas Por quê? Se isso aqui Segundo, segundo A versão do Mundial, isso aqui foi O uso campeão do Enéis. E o Valdomiro assinou O uso campeão do Enéis. Como o Valdomiro assinaria Aquilo que seria da família dele? Aí que está errado, aí que está o erro Então tá, uso campeão Chama uso campeão, isso quer dizer o quê? Quer dizer, uso Quer dizer, você está em uso daquele que você está aprendendo, certo? Tanto que o juiz pega quem? O juiz pega os confrontantes. Quem são os confrontantes? O vizinho de frente, lateral, um lado, outro e fundos. Ok. Aí o juiz vai ver se ele vai mudar os campeão daquela área. Sim. Soprós. Ele nunca teve. Ele nunca não. morou aqui. Na verdade, sim, o uso campeão foi dado para o Enéas. Eu, eu sei, eu sei. Mas ninguém Enéas... Só que quando, tem um documento que eu li, quando ele chegou a esse uso campeão do Enéas, hum. o Enéas já não morava aqui. E ele falou com a gente que entrou com uma ação de uso campeão, ele entrou com o um uso, que ele alega que o Enéas teve o campeão. Não é assim. Não, sim, que ele é, é. Ele fala que o, o, o Valdomiro entrou como testemunho do uso campeão. Ele fala isso, isso. Só que ele quer alegar que o terreno da igreja não é aqui, que o terreno é lá embaixo. Ô, Alexandre, o que eu queria dizer é que para você ter direito do uso campeão, você tem que morar certa quantidade de anos no local. Você tem direito. Né? E aqui, essa área era uma área que não tinha morador nenhum. Então, como vai ter o direito do uso campeão de uma área que você realmente não usa Não usa, né? Então, é isso que ele está querendo dizer Que mesmo que tivesse a ação do luxo campeão O juiz não daria direito do luxo campeão Tá certo Bom, então voltando ao histórico aqui Aí é, é, Então, se desmancharmos aí O luxo campeão Essa área aqui também não pertenceria Ao Enemes Porque na verdade ele não morou aqui Ele não morou aqui Então é a Enemes foi informação que eu obtive. Me parece que ele faz parte de uma família dos melos. Eu ainda, eu ainda não quis, não tive tempo, porque eu gostaria que me apresentasse, eu não vi ainda, também não, não, eu gostaria de pedir isso. Eu quero que eles me apresentem aqui a cestidão cinquentenária. De toda a vida. Essa cestidão então, cinquentenária que eu preciso dela em minha mão. Era muito custa caro e o cartão não dava de um dia para o outro. Era custa caro. Porque nessa cestidão vai vir a história todinha. 50 anos atrás, a fazenda que a gente flanta vai vir tudo isso aqui. Eu até hoje o vou fala, mas peraí. E cadê a estrutura dele? aqui? Se ele tem a escritura aqui, então não tá tem nome dele, por que, que ele. Aí eu entro na outra parte do loteamento. Por que, que esse loteamento é irregular não provô tudo? Cientia estrutura. estrutura. Era só de que ele tinha intenção de vender a área. verde como vendeu? Eu questiono esse uso campeão, porque o uso campeão é dado quando está em uso. E um detalhe, eu vou questionar mais uma coisa ainda, que eu vou consultar essa semana. Vou consultar um livrinho na que eu tenho lá no escritório. Sobre o tamanho da área. Porque não se dava uso campeão de área grande. A lei hoje, pelo menos, ela é bem clara. A luz do campeão é aplicada em áreas de até 200 metros. Existem exceções, mas dentro da lei fala que é até 200 metros. 200 metros que tem que... E tem que ter uma moradia própria só. E tem que ter uma moradia e você morar, no mínimo, você pode entrar com a luz do campeão a partir de 5 anos. Morando no lugar. Morando no lugar. lugar. Okay. Então eu questiono esse uso campeão que ele alega. Eu estou questionando ele. Ok. Se esse uso campeão de fato não existiu, essa área aqui pertenceria de fato à família do seu condomínio. do Que fez então esse registro de ação Que fez o registro Então com isso está explicado aí a questão de como a igreja tem a escritura do lugar. É, é o terreno foi doado pela família. O cartão não ia fazer isso. Assim. Não, tem um detalhe, nós temos um documento da prefeitura aqui, da época, que fala que, a, a, ó, integrar como urbano a área de 7.473 metros quadrados, é, terreno rural, o terreno rural era de 19 mil, era de 19, 19 hectares e 504 áreas e tal, tal. E o desenvolvimento também é da prefeitura. Também. aí Para poder fazer a estrutura aqui, tem que fazer esse, a mudança. Esse levantamento. A, a, a, a, a gente fala aqui, né, que eu tô, eu tô, eu tô não estou nome pronunciar. A gente teve que transformar de rural para um urbano, para poder fazer a escritura a, a, a de doação do terreno aqui. Entendi. Isso aqui ocorreu em 94 também. 94 também. Né? Né? Aí o que acontece? Qual eu o seu Pelo que eu estou entendendo, eu olho o papel. Eu não sei de história, eu sei de papel. Pelo que eu estou entendendo aqui, eu sou volume do ar. Aí foi lá do ar, não tem jeito. Porque lá é rural, eu não posso fazer isso aqui. Porque, segundo a lei, na época, na época era assim, um hectare, podia dar de 1 hectare. Ok. Entendeu? Um 10 mil metros. E o terreno era menor. Aí ele pegou, conseguiu lá e passou a área que banco. era rural para o banho. Aí foi que fez a doação de 3.500 anos. Que esse terreno aqui, isso precisa ser levantado. Né? Que esse terreno pertencia aí ao passado, igual você falou, tentar obter o cinquentenário aí, é, a família do, do seu Valdomiro. Então não teria razão do Valdomiro assinar, é, pelo menos na lógica, né, assinar o uso campeão do terreno que pertenceria à família dele e além disso né? não, não caberia o uso campeão uma vez que ninguém tem testemunha de que havia construção de morador neste lugar antes dessa ação correto? é isso certo. que está querendo me dizer? é isso que eu tenho também e eu gostaria que alguém aqui da região falasse, conhecesse o estado de Enéas que ele tanto fala é é e saiu muito excelente. Minha sobrinha casou, a Tina, minha sobrinha já casou no CD. É porque a gente, tá muito lá, né, ah, mas gente. Tá comemorando. Com, com certeza, né? Casamento. Casamento. Festa sertaneja. Festa sertaneja, casamento de 50 anos. Festa, muita festa boa. Fala para mim um pouco aí, que é Ai, tá. que Eita, um aí. Aqui, o que a comunidade aqui faz? vamos pegar o espaço aí. O que vocês fazem aqui nessa comunidade? Somente festa da época. Festa da Aparecida, festa de quadrilha, festa de. Festa de Festa de, é... de quadrilha, é... muita festa de... que faz evento. Que promove. Tem pintura, tem artesanato, tem artesanato. Tem artesanato, tem artesanato, tem tem tesanato, tem tesanato, é, Esse espaço é aberto à comunidade. É, é. Qualquer pessoa que está na região pode vir participar. Tanto é que eles usaram esse espaço. Fazer posto de saúde durante dois anos, meio, dois? dois anos e meio? Dois anos e meio. Dois anos e meio foi posto de saúde. Foi, foi cedido ah. para a prefeitura para fazer posto de saúde, que aqui não tinha posto de saúde, E agora. Que é que se se vai se vai? Ok. Então tá bom. Muita encenação, de, não, de festa de, de encenação. semana santa. Então, então, eu gosto de ver, estou Estou ensaiando. Entendi. É, eu vi até algumas fotos, inclusive lá pela página, né? aqui bem lotado. Festa de Nossa Senhora. Festa de Nossa É a cavalgada carreada que, é que vem lá da igreja São muitos pra cá. Eu saio da igreja do Rosário junto pra cá. Eu muito saio da igreja São José pra cá. E então não, a, a cavalgada é maravilhosa. Sai de já dei de Morredon também, cavalgada. Morredone. Ok. E tem a festa de menina nossa. A tem até, pessoal. do Peru. Arraiado dançar aqui. Fica muito. Fica muito cheio também. É então, nossa, é, se nós é, falarmos é, é, de uso é, campeão, é, campeão, aqui é usado. Aqui, aqui, aqui nós só não podemos é, é, Entrar com o campeão Porque a lei não, não, a lei não, não vai dar Não beijou, é bonitinho O pessoal não vai, beijar, não. Não. E vai é descontração. Descontração. Não, não Com certeza A gente está descontraindo aqui é, Bom, então tá Aí nós passamos, vem esse período A igreja já faz todo esse trabalho aqui E Chegou o dia que simplesmente apareceu Aqui o, a, a O mandado do juiz? É, foi, foi no dia 7, né, Tiago? Na verdade, foi direto para a Mitra. Né? Foi, foi direto para a Mita. Foi direto para a Mita. É. é, nós estamos sabendo que o padre é. nos é. deu notícia. Nós estamos sabendo é. no é. dia 7. É e aí? na tinha tido lá Esmeralda, e a juíza convocou falou assim, que a última audiência ia sair em Belo Horizonte para fazer a definição. Mas eles fizeram audi essa audiência lá sem participar, porque os Cripos de São tem o um, um advogado deles. Okay. E acontece que eles tinham que fazer contato com eles. Quando a Ilza falou comigo, foi falou comigo que ia ter essa, essa audiência, que o padre tinha sido convocado, uhum. eu fiz contato com eles, eles estavam sem saber de nada. Aí foram entrar em contato com o advogada, que disse que não se achava de jeito nenhum, mas eu sei que agora já se foi encontrado E eles estão fazendo a reunião entre eles lá, em prol da igreja. Ok. A comunidade sabia que estava correndo esse processo? Eu sou desse processo, você estava sabendo. Sabia. Você sabia que estava sabia. correndo um processo contra a igreja. Não, eu sabia sim, agora que começou. Vocês sabiam dessa última audiência que estava ocorrendo lá em Esmeralda? Isso foi comunicado a é vocês? Ninguém sabia. Sabia. sabia? Foi entre ele, a juíza e lá. Isso foi é comunicado feliz, a mim, é. né? Claro. Ok. Bom, e, e aí? Vocês, é, como foi dada essa notícia à comunidade, que a igreja nossa, corre isso é demolida? Quem trouxe é, essa notícia? Infeliz padre. padre Joaquim. Ah, padre Joaquim trouxe. Convocou a reunião com a comunidade e disse, olha, estamos com esse problema. Porque a curia Mas... comunicou com o padre, né? Sim, Mas só que o padre que foi, ele não participou das outras audiências. Tem quatro anos. É, que o padre que participou das audiências foi o padre Chico. Ah, hum, ok. anterior ao Joaquim. É. Então o padre reuniu vocês e disse, olha, querem demolir a igreja. Não, ele falou assim, é, na no dia 7, aqui na celebração da igreja, ele juntou todo mundo e falou né, que nós temos 30 dias para desocupar gente, o, ser... o terreno e arrancar a é. cerca, passar a máquina, arrancar tudo é. tem 30 dias para poder demolir a igreja, para nós foi um choque, tirou o choque para nós foi de soltar uma bomba, tirou o choque, porque que? uma semana antes eu já tinha ido na igreja ou a gente já estava pedindo, tá precisando fazer o muro, fazer um palco aqui para poder fazer as apresentações de Semana Santa. As nossas festas de Nossa Senhora Aparecida são feitas, as missas são feitas em cima do palco e a gente paga muito caro pelo palco, aluga ele. Uhum. Então a gente estava querendo fazer o palco, fazer, acabar de fazer essa cobertura para o pessoal não assistir a missa debaixo do sol, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida é feita meio-dia. Okay. Então o sol é muito forte pro pessoal chegar. Então a gente queria acabar. A obra ali, tudo. e com isso eu já tinha pedido no altar. Porque tudo que se pede ao, ao pessoal da igreja, eles doam mesmo, o pessoal de muito bom coração, com da comunidade. Nossa, são um bons demais. Então eu já tinha subido lá, fui lá no altar e falei, gente, nós estamos a fazer o um muro. Eu estou precisando de cimento, estou precisando de areia, estou precisando de brito, estou precisando de tijolo e tal. Ganhei cimento, ganhei um caminhão de areia, já está até ali o um caminhão de areia chegou ali para nós. Estou com todos recebendo o pessoal que eles compraram os depósitos. Quando então, a gente começava a obra era só ir lá e buscar o material. Ok. Com tudo na mão para poder fazer o, o muro, numa semana. A gente já ia começar a obra no dia 10, final da semana. E me dá notícia dia 7. Acabou para nós. Acabou. Nós estamos assim, uma tristeza tremenda. Por quê? Conforme eu já falei, isso aqui, para mim, essa é a casa. Eu trabalho aqui quando vocês pensam, trabalho para minha casa. Eu faço aqui quando vocês pensam para minha casa. Para nós foi assim, uma tristeza, sabe? Chorei a noite inteira, sabe, aqui não dei o braço para você, mas o padre, na hora que ele foi dar a notícia para nós, ele virou o rosto pro outro lado, a lágrima desceu, voltou, o de não virou, continuou contando para nós a história. Acabou com tá, a gente, acabou, ficamos totalmente desestruturados. Até hoje, eu sinto muito, sabe, dessa notícia, quando a gente lembra que ele chegou e falou, você não está trabalhando tão, tão feliz, programando tudo o pro ano inteiro e tal, acabou. Agora nós estamos trabalhando, fazendo nossas missas, fazendo né, celebrações normais e tudo, mas... Mas, Mas nessa, nessa dúvida né Como é que vocês tá estão agindo? De Deus, né? A gente acredita que Deus vai dar Ganho de causa para nós sabe? Porque Ele nunca desamparou o filho E nunca nos desamparou aqui na igreja Diante de tudo que já aconteceu Nessa igreja, nesse, nesse pátio aqui Deus não vai desamparar a gente Mas a gente fica muito triste gente, Sem saber se a gente pode continuar com a obra Tem que parar até a segunda É o um coração muito bom. É o um coração muito ruim. Quem, Persistindo por... o... a sentença judicial. Hum. É... Vocês pensaram nessa hipótese, estão preparando a comunidade, como é que vocês estão reagindo hum. em relação a essa possibilidade que a igreja tem que ser demolida? Toda a comunidade está ciente. Inclusive, na, na... Eu não sei se você veio no dia que nós fizemos a caminhada. Não, infelizmente eu não pude vir, nesse é, dia. CP... eu fiquei sabendo. tem, mas... né? é. é. enfim. Aí, toda a comunidade está ciente, está sabendo... E já Bem, faz... todo, Claro, a gente também vê toda a faixa aí, a, saqueira, a mídia bateu em cima. Todo mundo da igreja, todo mundo igreja. ciente. Ok. Então tá, gente, é, vocês querem falar mais alguma coisa? Alguma organização, algum pedido, para a comunidade? A minha proposta final é essa. A gente propõe uhum. para ele, aí a gente mesmo vai... Nós vamos construir um advogado e então nós vamos passar a aceitar. Mas ele... Nós vamos trocar com não, aceitar nada não. Vamos trocar com ele A área verde pela área que está situada a igreja Vai te oferecer ele, lá vai te oferecer na parte Não, Nós queremos onde está a igreja Aqui, Aqui algum, Alguém igreja? mais quer falar alguma coisa? Quer dar algum recado à comunidade Às pessoas, porque na verdade sim Isso alcança o um mundo, né? Mundo. O pessoal precisa Foi. conhecer Tudo que eu peço é que, que a comunidade, que o mundo inteiro, que tenha fé, que, tenha que tenhamos fé porque nós seremos vitoriosos em nome de Jesus, se Deus quiser. A gente é vitorioso. É, a comunidade aqui nunca, nunca tem esse, esse pensamento que, de perder essa área. É um pequeno, não mas tem, é um Muito bem pequeno, pequeno mas eu esse eu mundo. Eu Ninguém eu é Ninguém me é abre o longo desse terreno aqui. Nem Até morre, os tá o seu Rogério está aqui né? com a gente. Você vê a quantidade de crianças, quantidade de jovens que participam dessa comunidade aqui. É impressionante, né, pelo dos... tamanho do lugar, não... são dos jogos mais mais animados de, da da parada aqui. São uma as comunidades que é servem. É. Então. Então, Vocês comunidade... têm noção dessa, dessa quantidade de pessoas? você né, faz o registro aí das pessoas que participam aqui dentro da comunidade. É. Mais de 300, 300 400 pessoas, pessoas precisam de pessoas diário, diário aqui direto, tá? Diretamente, né? É para Os ter eventos ter da grande. É, Existe que é outra da época de festa, que é né? É é. Mais. Sim, claro. E quando é festa, vem outras comunidades participando. a situação é essa. A mesmo, nós não vamos respeitar a justiça nenhuma. Só que uma ação dessa de demolir, eu nunca vi um juiz dar uma ordem, É raro o juiz dar uma ordem para demolir uma favela. O cara vai lá e vai, Faz a questão de droga, é tráfico e tudo. Entendeu? Então, chama os moradores, seja humilde, não. Vocês podem contratar um advogado e entra com a ação dos campeões, então o pessoal vai concordar. Desde que também é ser flexível. O que é, que é brigar? Eu é brigar com você tem que ter um motivo. Um o motivo que ele está brigando é qual? Ele está brigando por algum pedaço de terra, mas. O tamanho de terra que ele vendeu não deu documento a ninguém. Nem contrato de compra e venda deu.